Fala pessoal, mais um The No Mundo começando pra vocês E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante polêmico Que a gente vê muito nos grupos de Facebook Por aí, na internet, enfim Muita galera vem falar sobre isso E é uma coisa que eu acho que tem que ser conversada Aqui nesse YouTube pra vocês saberem exatamente o que fazer Antes de fechar o intercâmbio de vocês Intercâmbio com ou sem agência O que, que é melhor? É mais barato? Onde vivem? Como comem? O que fazem? Hoje, aqui nesse canal Fica comigo e check it out <música> Vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria alertar vocês sobre algumas coisas que a gente vem vendo isso há muito tempo, desde o tempo de Austrália, é, que são esses malditos grupos de Facebook que a galera fica compartilhando coisa e falando besteira e, e enchendo a cabeça das pessoas de besteira, né? Assim, os grupos de Facebook eles são muito bons para algumas coisas, né? Então para você Fazer amizade, conhecer gente, vender coisa no Facebook, sabe? Anunciar a vaga de quarto porque tá saindo. Beleza, essas coisas são legais. Só que o que vocês têm que prestar atenção, é, na verdade, é o seguinte: muita gente que tá ali nesses grupos de Facebook, brasileiros em Brisbane, brasileiros em Vancouver, brasileiros em Sydney, então nem se fala que é uma treta absurda todos os dias. É, é galera que não trabalha com intercâmbio, não trabalha com isso, não fecha intercâmbio todos os dias, então é uma galera que tá falando sobre as experiências deles e nem sempre, mas na maioria das vezes, não tem propriedade pra falar do assunto, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa e uma coisa que a gente tem visto muito nos grupos é... Eu vou deixar o meu intercâmbio sem agência porque é mais barato, tá? Vocês que me acompanham há muito tempo sabem que eu fiz intercâmbio por uma agência, não deixaria de fazer por uma agência, eu fiz o meu processo de imigração agora por uma agência e eu nunca faria esse tipo de coisa sozinho. Eu não quero perder dinheiro e eu não quero fazer coisas erradas, sendo que tem profissionais para fazer isso para vocês. Então, eu listei aqui cinco motivos. Pra vocês entenderem se é mais barato mesmo fazer sem agência, se vale a pena fazer sem agência e o porquê que vocês não devem deixar de fazer com a agência de intercâmbio. Não precisa nem fazer com a Twizy, cara. Só faz com uma agência. Preferencialmente faça com a gente, mas faça com uma agência, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, a agência não cobra mais do cliente. A gente não cobra mais de vocês porque a gente tá fazendo o processo pra vocês. As agências, na, na, a grande maioria Todas as agências, na verdade, eu não conheço nenhuma agência Que trabalha sem comissionamento A gente recebe uma comissão das escolas Uma comissão em cima da venda É assim que funciona o esquema de uma agência A gente faz a venda e a escola nos dá uma comissão Pelo nosso trabalho O único valor cobrado pela agência, normalmente É uma taxa de consultoria Porque todas as agências, isso não exclui a gente A gente recebe milhares de e-mails Milhares de mensagens de pessoas que não estão interessadas Em fazer intercâmbio e elas só querem perguntar Então as agências cobram esse valor para poder oferecer um serviço de qualidade e poder oferecer conhecimento. Então, a diferença de você pagar pelo conhecimento do seu consultor ou pelo conhecimento da pessoa que está te atendendo ou pela agência, pelo serviço da agência, não vai fazer diferença no seu orçamento final. Se você for falar diretamente com a escola, você vai acabar gastando mais e eu já vou explicar isso para vocês no segundo tópico. O segundo tópico é justamente sobre isso. As, as escolas elas têm um preço maior quando você vai fechar diretamente com eles. E é por isso que as escolas preferem trabalhar com agentes locais em cada país. As escolas trabalham com agentes locais em vários países. Então, elas não trabalham só com o Brasil. Elas trabalham com várias, vários países e vários agentes de vários lugares diferentes. Porque eles não querem, primeiro, ter o trabalho de poder responder todas as suas dúvidas, de te ajudar com toda a documentação, com papelada. Então, assim, o trabalho da escola é ensinar. O trabalho da escola é ajudar vocês no que é importante para vocês, ensinar o inglês, ensinar o francês, o espanhol, whatever, a língua que vocês estejam indo aprender. Então, a, as agências, a gente costuma ter desconto nos valores das escolas justamente por esse trabalho que a gente desempenha, né? Então, assim, é, é até um incentivo maior que as escolas fazem de vocês fecharem com uma agência e não fecharem diretamente com a escola. Muitas vezes o valor da escola vai ser maior do que o valor de qualquer agente de intercâmbio que vocês conversarem, porque a gente tem acesso a descontos, a gente tem acesso às promoções, a gente tem acesso ao contato direto com as escolas. Muitas e muitas vezes nós, a gente, somos amigos dos brasileiros que trabalham nas escolas também. Eu tenho muitos amigos que trabalham em escola que são meus amigos pessoais. Então, muitas vezes fica muito mais fácil a comunicação, é só mandar um ato, tipo, oh, então você consegue me ajudar com esse cliente? Você consegue me ajudar com isso aqui, com isso aqui? Qual é o preço disso? Então, a gente tem um contato muito maior com as escolas do que vocês vão ter fazendo sozinho. Outra informação muito importante é que as escolas elas têm preços diferentes também por nacionalidade. Então, obviamente que o Brasil na situação financeira atual que tá, ele tem preços menores, por exemplo, do que a galera da Europa. Então por isso também muitas vezes que os brasileiros com passaporte italiano, ou europeu ou de qualquer país da Europa, acabam pagando um preço maior do que com o passaporte brasileiro. Isso também é um fato, porque depende muito da situação financeira de cada país e a escola se baseia, na verdade, por isso. Então, uh, se você for falar diretamente com a escola, eles vão te passar um preço cheio. Então a gente tem acesso a preços e valores diferentes do que vocês quando vão fechar direto com a escola. Então por isso que nesse segundo tópico é mais um motivo de que vale a pena fechar com uma agência do que fazer diretamente com a escola. O terceiro motivo, agência de intercâmbio fecha intercâmbio todos os dias. Você não fecha intercâmbio todos os dias. Então, a, a gente tem mais conhecimento sobre o destino, sobre as acomodações, sobre as escolas, sobre seguros, sobre as promoções, coisas que os alunos sozinhos não têm. Né? Então, é, eu digo isso por experiência própria. Quando eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio na Austrália, eu não fazia a menor ideia do que era o um intercâmbio. É difícil você conseguir ter todas as informações corretas quando você ainda está no Brasil e, principalmente, pior ainda, quando você nunca viajou. Então, se você nunca viajou, como que você vai saber exatamente aquela escola que você está fechando é a melhor? Por causa de preço? Às vezes você pega uma escola que é muito barata, por exemplo, e o barato pode sair caro, você vê uma escola que ela é muito barata e ela é ruim, não é porque uma escola está no exterior que ela é 100% boa, entendeu? Então, uh, esse conhecimento que as pessoas que não trabalham com intercâmbio não têm, pode ser crucial para a sua viagem. O quarto tópico é bastante parecido com o terceiro. Então, falando sobre conhecimento e contato com as escolas e com as corretoras e com as acomodações, né? Muitas vezes as pessoas uh, querem fechar sozinhas e elas não sabem exatamente o que elas estão fechando. Então, esse tipo de conhecimento, o estudante sozinho, ele não vai ter, né? Ele pode acabar contratando um curso errado, acomodação que não presta, seguro-saúde para o que não precisa. Eu já vi muita gente, mas muita gente contratando seguro-saúde para coisas que não precisam. Eu já vi, já, eu já vi homens contratando seguro-saúde que cobre gravidez, por exemplo. E paga mais por isso e nem sabe o que está pagando, porque resolveu fazer sozinho. Então, esse tipo de coisa... Às vezes faz toda a diferença no seu planejamento. Você fechar uma acomodação, por exemplo, que você nunca viu, que você não conhece, que ninguém te falou, e aí você chega, a casa é suja, a casa é bagunçada. Um outro ponto muito importante é a comodidade que você tem também de fazer com uma agência. né? Se você vai fazer sozinho, você tem que ligar para a escola, você tem que ligar para a acomodação, você tem que ligar para a seguradora, você tem que ligar para um monte de gente fazer o seu próprio visto. Então você tem a comodidade de fazer tudo no esquema chamado One Stop shop que é um lugar onde você vai e faz todo o serviço que você precisa num lugar só. Então você vai fazer um pagamento para a agência e a agência vai ter todo esse trabalho por você. Não é maravilhoso isso? Então você deixa de ter esse trabalho todo também fazendo com a agência. Então esse tipo de coisa faz com que fechar com uma agência te traga uma comodidade maior e uma segurança maior do que você está fazendo. Falando em segurança, o quinto e último tópico é justamente sobre segurança de você fechar com uma agência que está no Brasil. A Twiz abriu em São Paulo no ano passado, então a gente está lá presente. Vocês estão cobertos ali com uma agência que está no Brasil, né? Imagina se você fecha direto com uma escola no exterior e você tem um problema com essa escola, como que você vai resolver é em outra língua, é, no país que você não conhece as leis? Tem muita gente que fala assim, ah, mas os meus direitos, os meus direitos, os seus direitos, eles são válidos no seu país. Os seus direitos, eles não são válidos no Canadá ou na Austrália. Obviamente que você tem direitos também, mas você não conhece esses direitos. Então, é muito difícil você conseguir brigar depois... Se você tiver algum problema, fechando direto com a escola, né? Como que você vai se defender se não tá coberto ali por tudo que você precisa no Brasil, não é mesmo? Então, é, esse é um dos grandes motivos de que eu vim aqui fazer esse alerta pra vocês e falar, né, principalmente pra essa galera dos grupos do Facebook, que tomem cuidado com esse tipo de informação, porque intercâmbio sem agência é mais barato? Pode ser que não, pode ser que você esteja pagando mais sem nem saber, fechando uma coisa que você não faz a menor ideia do que você está fazendo e acabando estragando o seu sonho, estragando o seu investimento de uma vida por causa de informação errada, informação mal passada, então essa é a dica do The de hoje, espero que vocês tenham gostado ficou um pouco longo esse vídeo, é um conteúdo um pouco pesado mas se vocês quiserem um conhecimento profissional também, vocês podem vir falar com a gente aqui no info, a gente vai poder ajudar vocês com todo esse planejamento, a gente trabalha com 25 países, com mais de 2 mil cursos então o que vocês precisarem é só falar com a gente que a gente tá aqui pra ajudar vocês, beleza? então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, muito obrigado por acompanhar já deixa seu like, deixa seu comentário e até mais. Tchau.